fora tá o pessoal que vai fugir, que é a caçada. Aqui é o time 1, um, que se dividiu em três aqui, time 1. Um. A bola começa aqui com o primeiro grupo da caçada. O pessoal o caçador tá aqui dentro da quadra espalhado, que vão tentar pegar a bola e atingir o pessoal que vai dar a volta pela quadra. Lucas, Matheus e Pietro. A hora que vocês quiserem, joga a bola pra dentro da quadra deles e pé na tábua. Vitor, você não pode ficar fora, Vitor, tem que entrar. Aí, atenção, foi. Foi, foi, foi, foi, foi, foi O pessoal tá correndo de volta da quadra A bola já tá aqui Tem que fazer um trabalhinho de equipe Não pode correr com a bola, não pode correr com a bola Não pode correr com a bola Passou, passou, passou Cinco pontos Ultrapassaram os cinco cones Mais uma tentativa do time 1 Estando dando a volta aqui Vamos, vamos buscar a bola, buscar a bola. Estão vindo, estão vindo, estão vindo lá. Estão vindo lá. Corre lá, meninas, corre lá, meninas. A bola tá voltando aqui. A bola tá voltando ali. Vamos tentar mais uma vez. Erraram mais uma vez. Chegou no último cone, cinco pontos. Boa, cinco pontos. Última tentativa do time. Um. Aí jogaram a bola. Jogaram. O time que tá aqui dentro, que é o caçador, vai tentar passar a bola. E atingiu o pessoal que tá correndo lá do lado de fora. Tô passando a bola. Tá vindo aqui, correndo. Aê! Acertou, acertou, acertou. Três pontos. Conseguiram chegar aqui no terceiro ponto. Três pontos. Agora é a vez do time dois. Só não pode jogar essa bola fora da quadra deles, tá? A bola tem que ir dentro da quadra deles. Aí você pega tá na tábua, tá? A hora que vocês fizerem. E corre, corre, corre. corre, cima, se manda, se manda, se manda, se manda, se manda. O pessoal tá correndo, o pessoal tá correndo. O pessoal tá correndo. O time aqui se organiza aqui dentro pra tentar atingir. Errou! Busca a bola, alguém rápido que dá tempo! Alguém busca a bola, Estou correndo aqui. Isso! Isso! Vamos chegar ali, lá no último cone. Cinco pontos! Isso, o pessoal já tá vindo lá trabalhando a equipe aqui dentro. O pessoal tá andando lá do outro lado. Opa, boa! Boa estratégia! Eee, pegou, pegou, pegou. O que, o que? Então passou um, dois. Passaram três pontos ali, então. Fizeram três pontos. Último grupo. O é? Último grupo. Errou Esse mano, esse mano, esse mano. Erraram. Perderam o primeiro lançamento de bola. Não pode correr com a bola. Perderam o controle da bola. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, Errou. vai, vai, vai, vai. Cinco pontos. Terminou empatado. 13 a 13. Empate. 13 a 13. Na próxima aula a gente desempata. 13 a 13. Fechou? Pode pro recreio. Fechou, fechou, fechou. Errou!